Já tá escrito? Ainda não? Tô com é que eu espero. E aí, é, valeu, valeu, tamo junto. Ih, caralho. O cara já o Lulu. Que time bom. Ahn, ô, banir. Que é chato, mano. carro é chato. Carro é muito poderoso, mano. Caralho, brother. Ah, não o Chaco nenhuma vez hoje, velho. Mas porra, eu tô mid, cara. Eu tô mid, porque se é baniria Chaco, ainda é baniram um carro do Maluco, brother. Meu Deus do céu. Jesus amado. Vai suporte, eu me viro, eu me viro. Não, Relaxa. Sou sempre... maestria 7 nesse boneco aqui. Cuidado que minha maestria é muito alta, hein? Sou leve 254, 3 milhões de maestria, toma cuidado comigo. Meu Deus. <risos> Da merda, puta merda. Remake, remake. Yassa é bug, Isa é bug, rapaziada. Eu peguei Yas é Coringa. Foi mal, mano. Nosso, nosso player aqui não tem todos os champions. A gente vai dar um remake aqui. Pô, o que, que é isso aqui, cara? O bagulho esculachento, mano. Olha isso aqui. tem na cidade aqui, tem na cidade e resistência slow aqui. Fica olhando, tá olhando a runa, né? Vamos ver em game. Como é que a gente joga esse jogo aqui, Brother? Scarner Darius, Leblanc e Leona. Não dá nem pra desviar de bagulho. Se eu tomar um, eu tomo tudo. Pô, eu queria até pego. Quando eu pego os de dedagos pés, eu gosto de pegar impacto repentino, tá ligado? Pra compensar o dano no early game. Só que se eu não pego o verdinho na secundária nesse jogo daqui com tenacidade, é meu amigo, eu não vou jogar, não. Não dá pra jogar. Aí, ah, como a gente tem muito sustain, rapaziada, a gente pode fazer isso aqui, ó. A level 1. E o cara não vai esperar, não, mano. Ó, pega o Ezão, eu no minion, ataque, eu no cara, ataque, vazou. Entendeu? O cara nem. Deu a skin em mim, velho. Ó, vamos de novo. O cara tá atuando. Ih, trolou. Tem pica no jogo de aça, mano. Boneca é maneira. Aí, aí ele deu, deu mole aqui. Pronto, agora eu fiquei muito low, mas não tem problema não. Lembra do Regen, lembra do Regen. Aqui eu só posso tomar gank, chat. O único jeito de a gente morrer aqui é a gank. Show, tá ótimo. Boa troca. O problema é que a gente perdeu a passiva no. Como é que é o nome? Poção com o Peguei! Perfeito, ainda peguei os lilás dos pés. Nice, a Aleman está fudida. Só pegar para servir de novo. Errou, tia. Nossa, decisão Nem taquei nada, cara, que esse aqui foi maravilhoso. Cara, tá 23 a 11. O cara perder o Cannon. Fiquei muito low, muito Minion, né? Ela tá sem Ignite. Com flash, hein, amigão. Não vai matar não, chefe. Só te avisando mesmo. Só tá esperando ele tacar o Gustavo. Vambora, Jambo gastou o flashzão na nossa lane. Eu gastei também. Só que eu matei ele blank, brother. A Dunk vai ter. Vai ter excesso, chat, ou não? Não tem muito problema não, cara. Ah, cara, começou a auto-ataque um até amanhã, velho. Ah, foda-se, Brother. Como que você não volta no W aquela situação? Ih, vai morrer os dois. É o papo. Cara, quem não viraria? Quem. Oh, porque tem um Darius aqui? Salve, salve. Ah, amigão. Um. Tá, tem cinco, né? É, eu acho que é cinco, né? My bad. Uh! Calma, Bardão! Calma! Queria dar um beijo na boca dela? Boa, cara, jogou muito. Caraca, o Bardão quis matar ela com um beijo. Então, o que Nego não mostra... É tudo que o Darião fez aqui, ó Aqui, Darião Tu não é Diago não, filha da puta Três barricadas pro menor Vai mamar agora O cara só sai da lane Foda-se Vamos, sai da lane aqui Foda-se, Way, foda-se tudo Ih <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Ela tinha uma posição 77 a 37. Isso a Golum não mostra. Seu flecha corrente, eu pego a minha passiva Eu dou um E aqui na Leona, ela me estuna. E eu morro? Que cara tanque? Tá... O que esses caras nem ficam fazendo? Ah, a Leona aqui Ai meu Deus Otário! Não morri, triunfo Rapaziada, a gente só saiu vivo daqui, por causa da Rona Tem que não ficar longe dele é aqui, mano Ali? É esse é. NÃO! Acabou o jogo cara Vai tomar no cu, velho Vai tomar no cu, bro Olha o CCzinho hein, chat. Vou ter que desviar da, da corrente. Subi Nice. Também tem um time, meu filho da puta. Vocês viram? Viram? Até na cidade? Aqui eu chamo de Build Diff. 44% na cidade, mano. Mano, a Leblanc tem 50 de farm, chat. <risos> o problema é só tristando aí em todo lugar do mapa e matando o meu DIN <risos> Meu Deus! Cara, que porra foi essa, brother? Ficou um bom, hein, amigão? Mandou bem. Mandou bem. Aperta R, de sim. De sim. Cadê o R? Cadê o R? Pô, mano. 51% tá na cidade. Eu não consegui apertar R onde ele sentava. Eu fiquei spamando o R. A faceira, chat. Inclusive, quando eu vi o Rico. Ou a Leona me stunou pra sempre Que eu acho que foi o que aconteceu Mesmo com 51% da na cidade XD Ou ele simplesmente chutou a Tristana pra longe E pra fora do range da minha ult Que eu acho que foi o mais provável, mano Porque 51% da na cidade Eu não consegui apertar R É meio estranho, não? Essa história... Otário! Otário! Cara, esse Darius daqui é um nerdola esquisito carente! O time dele tá levando 15 mil torres do mid com arauto. Ele sai da play do time dele pra matar o Juqueira. O que acontece com o time dele? Ah, moleque. Nerdola do caralho, porra. Jogo inteiro, mano. que a porra do top pra matar o mid. Meu moleque, já tá um barra 4. Com cinco barricadas. Porque ele não teve lane. Ah, lá, lá. Aí, ó. Aí, ó. Joga com o carry, caralho. Sabe fazendo bote, filha da Olha o Darius. Olha o Darius. Que Darius é bom. Agora a gente mata ele. Ele vem, Caí tu menor, caí tu menor Gente, tem um Darius muito puto aqui, velho Não, O Darius foi <risos> esse Ih, caralho, e caralho Nice, nice time Tô com só 4 mil de ouro Tchau Pecadíssimo, mano. Que isso, que isso, que isso, Meu Deus. O <risos> demais, caralho. O tamanho da Tristana, chat. Puta-se. O dragão é nosso agora. Ela gastou Exaust ainda. <risos> nice, a é Infinity. E aí vamos pra Quem já. Quem, tá... quem, quem pegou o Red foi a Tristana? Ela tá aqui. Eu morri. O que, que eu fiz, velho? O que que eu fiz, mano? Que que eu fiz, cara? Aí o cara tinha ah! O cara não tinha gastado a porra do flash aqui, mano. Eu já sabia que ele tinha cronômetro, brother. eu não esperava o flash, chat. My bad. My bad, my bad, my bad. tem que tá junto, cara. Eu só preciso que, né? Preciso de players, players, chat. Vai salvar, vai calma. Olha lá. Nice. O time inimigo trollou, velho. A Tristana ficou meio que jogando solo. Os caras ficaram em mim. Consegue pegar ele, Bardão? Não consegue. Não dá pra pegar nem o Que né? isso? isso? Merda uhum. Eu tô uhum. trolando, uhum. velho O time meio que tá trolando sul Tem uhum. ult GG GG GG Chata, Chama porra Leblanc tem seis de farm To as mesmo caralho Leblanc oh. Bora Tem pizza e de aço, cara Mas o boneco continua gostosinho, né, mano? Maneiro, maneiro